Olá, sou Eudirene Batista de Souza, sou acadêmica do curso de Pedagogia segunda Licenciatura da Unicesumar. Eu estou aqui para explicar um plano de ação do Ensino Médio, do estágio Supervisionado 2. O conteúdo da aula é um plano de ação para o Ensino Médio. A disciplina é a prática de formação. O conteúdo é conduta ética e profissional. Qual competência que eu vou trabalhar? A competência como valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo. Físico, social, cultural e digital. Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Quais são as habilidades que eu vou trabalhar? A primeira habilidade é criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem. Manter processos contínuos de aprendizagem sobre gestão pedagógica e curricular para os demais educadores no âmbito das escolas e sistemas de ensino. Qual é a justificativa do meu plano de ação? Ser ético gera confiança, segurança e laços profissionais importantes para sua carreira, pois assim as trocas serão contínuas em seus relacionamentos interpessoais, facilitando seu crescimento com suas habilidades. Dessa forma, essa aula visa discutir o tema no âmbito da competência profissional. Em relação à ética profissional, a sua importância para a construção dos saberes, das práticas escolares, pessoais e profissionais. Em seguida, vou apresentar dois materiais para os alunos lerem. Dois materiais diferentes para nós fazermos uma roda de conversa e discutir sobre o assunto. E em seguida, passarei dois exercícios. O primeiro material utilizado será um artigo científico sobre ética na educação, da autora Lenice Ramos Dutra. O segundo material é um vídeo sobre educação, convivência e ética, de Mário Sérgio Cortella, que é um grande referencial para a educação então eu peguei um vídeo no youtube dele com a descrição de três linhas a metodologia que eu vou usar e como ela vai ser desenvolvida a aula será desenvolvida a partir da leitura do texto científico e a mostra do vídeo de Cortella que fala sobre o seu livro educação Convivência e ética. Após os conhecimentos prévios, os alunos farão uma roda de conversa e debate sobre o tema abordado, apontando-o no texto escolar, pessoal e profissional. As intervenções serão realizadas de acordo com a necessidade dos alunos. E como será a avaliação? A avaliação vai ter uma questão de múltipla escolha. E também uma questão discursiva. A questão de múltipla escolha tem quatro alternativas onde o aluno vai ver quais alternativas estão corretas. E na questão discursiva, os alunos vão fazer um texto crítico de 15 a 30 linhas. Espero que vocês gostem do meu plano de ação. Muito obrigado.